Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o nosso amigo E hoje galera, estou aqui com um vídeo diferente E eu estou com o Agne, esse menininho lindinho aqui, ó Fala galera, tá galera só na galera, aqui quem falou é o E hoje estamos aqui para jogar o que? Vamos jogar Slender, galera. Multiplayer, mano. Mas só que não é Slender, é um, um lobisomem que vai pegar a gente. Mano, a gente tem que coletar 11 Onze. páginas. Não é não é 3. Oh, já vou... O 3. É 8. Ele tá ali. Ai, meu Deus. Ele já tá vou, ali, ele tá ali. Cuidado, cuidado. vou movimentar cuidado. aqui. Tá me seguindo? Cuidado. Tô, tô. Pode ir, vai, vai na frente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, velho. Mano, esse lobo me dá muito medo. Velho, a gente tem que achar várias coisas diferentes. As... Aí lugares. é por aí que tem uma página, me engano. Vem aqui, entra nesse beco, vem me segue, me segue aqui, ele tá aqui, uma página. Será? Pode vir. Tô, eu tô seguindo, tô seguindo, tô seguindo. Tá aí agora. Cadê você? Tô aqui atrás. Tá vindo aqui? Eu tô, tô aqui. Tem umas duas... Eu acho que... Dois lugares aqui. Vem cá, vem cá. Tô seguindo. Mano... Ah. esse lobo me dá muito medo velho ele quando ele fica com sangue na tela velho não desliga a luz não caracas eu não tô desligando não sai eu agora desliguei a minha mano é naquela vez que a gente se perdeu tinha uma aqui quando eu entrei aqui ó tinha uma bem aqui ó pronto tá desligada bem bem aqui aqui ó achei achei, achei aqui, olha aqui ó achou Peguei, peguei Beleza. uma, peguei uma. Primeira parte. Vai, vai, onde? Vai, bora, pode bora. Onde a gente vai? Vamos. Pode ir, vai na frente. Ah, é, eu? Tá. Eu vou. Vai? Eu vou, vou para cá porque eu não gosto de, de ir para trás, entendeu? Aí se eu olho para trás, aí tem lobisomem e satanás tá aí. Ô, oh, eu tava jogando, tá me seguindo, né? Tô, pode ir, vai. Eu tava jogando... Uma mandando de... se ele aparecer aí, dá pra nós correr, vamos andando. Ó, oh, tava jogando e eu achei uma muralha de madeira. Eu e... sei. Aí eu tava dando em volta e tentando ver se tinha uma página. Mas eu não achei uma página nenhuma. Mano, se essa peixe aparecer aqui de novo, bem eu no começo já eu apareceu. Eu vou me resto. cagar aqui, Na moral. Na moral. Galera, eu pego sua pipoca aí, refrigerante, que a gente vai sair longe. Negócio sabe? que vai ficar doido, <risos> é, é, doido. Nós já estamos até ouvindo assim o um grilo. Eita, caraca, ela até me desligou aqui, caralho. A minha gente tinha desligado sozinha naquela hora lá que a gente Deixa olhar para trás aqui para ver se o louco tá assim vai. demais. Olha, isso não dá uma carreira aqui. <risos> Tá não. Aí, eu... Ai, meu Deus, galera ai meu deus eu vou correr aqui porque tá muito lento corre não velho, vamos devagar o negócio que vai ficar feio se nós correr e aí vamos ficar cansado daí quando ele for pegar nós cadê eu quero ver filho. É. Quero ver nós sair de perto Vem aqui em casa tá piscando a luz mano, como assim a minha lanterna tá piscando caramba aqui ó não aqui em casa sabe, tá piscando a luz não, viu? minha lanterna aqui tá piscando, meu deus galera já pega o refrizinho aí, já vai bebendo com a pipoquinha Tá a pipoca de micro-ondas muito legalzinha, gostosa <risos> Eita, acha que é a muralha que de madeira? A muralha de madeira aqui, tá vendo? Ah, essa, essa Beleza, Você tava aí ontem, mano, daqui que eu te achasse Tá, deixa... Beleza. eu vou ver nesse lado aqui Tá, vamos lá Só pode, né filho? tem alguma coisa aqui Cadê você? Acho que é Ai meu Deus, cadê você? Aqui, aqui, Cadê Mano, você não faz isso comigo não, doido Não, tô tentando achar a página Desliguei a luz, liguei de novo Ah, verdade, dar medo assim, quando você desliga a luz de repente, sabe? Pera, pera, pera, aqui, aqui, aqui, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá. Tem uma entrada aqui, ó Peraí, será que dá para quebrar isso aqui? Aqui, achei uma página, achei mais uma Eita, que bug... Caraca! Duas, duas páginas, duas páginas Boa Para tá, onde a gente sai? apora ah, por o mesmo canto que a gente entrou, só que eu acho que tem mais página aqui pra dentro mas lá a gente É, tá né, longe. é longe páginas, né, aí pode ter mais Tá, então, quero vazar daqui, vai, parte, parte Parece que tá parado aqui. Eu sei Ele é, tá dando trai Eu sei Velho, sabe essa chave de fenda? A gente não pode quebrar nada Aqui que serve, serve. Será que pode quebrar eu não nada? sei, eu acho que eu vou tacar na tua cabeça para ver se é, acontece alguma coisa. que não é coisa... tacar na cabeça do outros <risos> homem, Tá, vamos, vamos vamos em frente, mano. Bora. Bora, vai, né? aí, tô atrás. Eu vou correr aqui, né? Ai, meu Deus, galera, não, não corre não. que esse lugar tá por... cheio de gramado, mano? Muito gramado. ah grosso. não, e nós tava, não tava gramado, galera. É bastante, tá com muito gramado aqui. Pronto, você tá andando devagar, daí você para, vai de novo. Cara, acho que Mano, eu tô vou... achando que ele tá por aqui, velho Na boa. Eu, eu vou andar pra cá Vai que eu tô indo atrás, velho Eu só tô com medo, velho Se ele me pegar aqui Eu vou tá sozinho Você não tá me... Galera, é, vocês podem pensar que tá largando o meu aqui Porque eu tô mexendo na tela muito rápido, assim, tipo também. É porque eu, eu tô eu tô no AIS, No eu AIS também, que eu, eu também tô no AIS Daí quando eu, daí quando eu clico, galera, ele vira rápido mas não é lag, não. Vai, tem dois caminhos aqui. Vamos, me segue, deixa eu ir por aqui. Por onde? Vai, me segue, só me segue. Não desliga a luz não, caramba. Eu vou desliga, você tá na frente? <risos> não, mas que de se vir o bicho aí, é nós tá lascado. É. Tá, ah, meu Deus, galera, duas páginas, galera, duas páginas. <risos> me segue, corre, me segue. Ele tá aqui, ele eu tá nem vi ele. ele. Eu vi minha, as garras dele na minha frente, mano Sério? Sério mesmo, mano, pode olhar que pra que trás pegou. aí Aí ele sai, tá ele sai, tá eu tô escutando ele Não, aí sou eu, né Deixa eu correr pra perto do, porque tá... É, andando muito rápido Já pensou, tipo, a gente já pega a quinta página e o Slender aparece? O Slender mesmo, sabe? Nossa Mano, eu tô com medo, velho. Mano, meu coração galera, tá batendo aqui, galera. eu, vou, eu, eu vou. A gente vai chamar alguns inscritos pra jogar. Sim, galera. A gente vai fazer uma série pra chamar alguns inscritos pra ver a reação deles jogando com a gente aqui, mano. E vai ter web, hein? Lembra? Vai ter web, vai ter muita coisa, mano. Eu quero ver vocês Mas aqui, eu sei, galera. Você? Aqui, eu acho que eu acho uma eu grita, mano. Mano. Quase mano, eu achei uma casa, eu achei uma casa, uma, mais uma página, Velho, mais pega, uma pega, página, mais uma rápido, página rápido. Peguei ah, mais é. uma, peguei mais é. uma, três, a terceira Velho, deu um enfarte aqui dos <risos> Ai meu Deus do céu Eu, eu, eu vou entrar dentro dessa <risos> casa Não, não entra não, ele tá aí, ele tá aí Ai meu Deus, ele tá aqui Ai, ai, ai, ai, mano, ai Quase infarto, aqui, mano, na moral aqui, aqui, Ele tá pra ir, não vai pra ir ele tá pra ir. Aqui? Na floresta? Eu tô na floresta assim, é. Não vai não, Edu, cara, você. O Agne. Eu, tá aqui, aqui. eu tô vendo tua luz, eu tô vendo o olho dele também. Aqui, aqui tá... ai, ai, ai, ai. caramba, ai, caramba. Tá aqui, que eu. Eu, não eu, tô não, eu tô vendo o olho dele, eu tô vendo o olho dele. Essa casa é maldita. Fica parado, fica parado. Eu, eu te achei. Olha o olho dele ali. Eu tô parado, vem, vem cá. Aqui, o que que achei? Aqui que você, aqui você. Vambora, vambora, vambora, ai, vambora. partiu, partiu. Ei, Ai, caramba, ai saudade! Ai, galera! Tô correndo pro lugar ai, aqui. Eu cansei, tô cansado, espera! Eu cansei também! Dá que é que eu tá, passando o cara respirando, velho! Também! Mano do céu! Esse lobisomem que é extra nós! Ai meu Deus! é! <risos> eu tô tomando um Eu você que não tô... <risos> aqui! Essa desgrita, velho. Quanto mais página a gente pega, mais difícil vai ficando, velho. Mano, eu já parei do nada Você na frente, Vamos não sei dessa floresta. Eu é, tô... velho. Como assim, bicho? se teleporta? Dessa... E... É, Enderman. É Enderman. O cara véio. tá possuído, velho. <risos> eu viro psicopata agora. <risos> meu Deus, velho. Ah, oh, meu Deus, velho. Ah, oh, meu Deus, velho. Tô com muito medo, velho. Vai Amor porra, Deus. não fica parado não. Eu tô olhando pra trás aqui. Tô... aqui. Aqui, aqui, tá vendo o não? Eu tô olhando pra trás aqui, ó. Pra ver se não é alguma coisa. Aqui. Eu achei três páginas já. Aí ai, ai, ai! porra! Ele, eu vi ele nas minhas costas, viu o peru dele. Cadê <risos> eu você? achei um lugar aqui que não tem gramado. Espera aí, caraca. Tu tá muito longe. Tá vendo eu? Tô. Eu vi o peru dele Essa na minha desgraça, festa Essa desgraça, ela mano. se teleporta, velho Ele vem pra Deus. frente da gente, do nada Eu acho que tem uma página ali, vai Eu vi um papelzinho, vem, vem, vem Olha ali do lado, meu Deus Corre, Beg Ai, Eu meu tô Deus. cansado, não vai dar pra... Ele tá descarado aí, mano é. Opa, achou um avião, achou uma um pista. avião Um avião, um avião, um avião, avião, avião. avião Meu Deus, galera Oh, meu Deus, velho. Acho que esse lobo veio daqui Será? Ele morreu aí de tétano Aí. Do <risos> capiroto ah, Olha aí, caraca Achei uma página Ele tava atrás de você, cara. Achei carinha. uma página Mais uma ah, Olha aí, cuidado Corre daí, Achei uma página eu vou, eu vou correr aqui Eu vi, espera Tô vendo você Vem pra cá, vem pra cá Deixa eu dar pra cá Ai, ai meu Deus Porque a minha mãe Ai meu Deus Véi, acho que eu vou mijar mais cedo, mano Ai, véi Cadê tu? Eu vou voltar pro o Meu pra coração avião. tá batendo muito rápido Espera, vamos devagar, Vé, vamos devagar Véi, eu tô suando frio, mano, eu, tô, tô... eu já tô cansada, eu tô suando frio demais mano, na moral, eu tô suando frio meu Deus, olha tá. o avião aí, cuidado Véi, minha mão tá gelada, mano Ó, eu tô aqui no avião, e você? Tô também, atrás de você ah, tá atrás de mim? Então, beleza. Hum. Borazinho, Vamos andar, não vamos correr não, velho. Eu vou oh, tá estar então, Pegou quatro páginas, velho. Só faltou. Eu peguei, peguei falta um. Se você escutar uma criancinha aqui, é porque é meu irmão, beleza? Mas não se incomode não. Olha aí meu joguinho, é? Eita, cuzão. Eita, cuzão, gostou a porra. Eita, cuzão. Bem, você não acha que essas árvores estão muito juntas, não? É, mano, sei que porra é essa não, velho. Espera, para, para, para, para, para, fica parado. Parou? Fica parado. Ele tá atrás de nós. Anda, anda, ignora, anda. Eu morri. Mentira. Eu morri, por causa do meu irmão. Caralho, mano. Miguel, cara... Porra, mano. Não, não, não, Você que é Problema em família, galera. Você tá na casa de novo, no muro, né? Eu tô, não, eu tô no muro. Se tivesse no... como reviver, véi. Se tivesse como reviver. Tô esperando aqui. Ai, meu Deus. Eu tô é, vendo você. Você andando. Cuidado. Eu vendo. Quero... Uh, nunca consigo correr, f***. Tá fudeu. cansado, meu Deus. Deus Olha aí, Deus. cuidado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deus. Olha, minha mão tá gelada, doido. Deixa a minha tá que a minha tá gelo. Eu vou mijar frio, mano, daqui a pouco. Ai, meu Deus, bag. Eu prefiro jogar Splenderman do que isso aqui. Você é louco, mano? você tá doido? Splenderman... Ah, meu Deus, Splenderman da... é, é mais fácil. É, não, é se bem que ideia. esse doido aí, ele aparece na nossa frente Tem como Direto. correr, né? Mas o Slenderman não Não, é, aí já morre né? Mano, esse lobo é muito doido, velho É doido Galera, a gente vai ficando por aqui Não vai ter episódios Foi só pra mostrar pra vocês o medo que a gente teve, né? Sim. Like favorito pra ajudar na divulgação Se inscreve no nosso canal aí Vai estar tá na descrição do canal do Agri ah! ah, é desgredo, Olha aí na moral. É vamos... isso, galera. Valeu, falou. E se inscreve no nosso canal aí, mano. Vai estar tá tudo na descrição, velho. Se e você galera, quiser participar, a gente vai trazer jogos diferentes vez de Minecraft, beleza? É, é, só, é a só gente... eu vou fazer um Por... É, galera, eu vou fazer um formulário que vai estar tá na descrição. Se você quer quer jogar com a gente aqui, mano, que eu vou, a gente vai estar tá gravando com os inscritos. Se você quiser jogar, é só preencher o formulário que vai estar tá na descrição, beleza? Quem a gente vai saber quem é você? A gente vai te ligar no Skype, beleza? E é isso. Se você não tiver Skype, você, sei lá, vem. É só quando entrar em contato no Twitter, em qualquer caso, não é lá, no aqui. Facebook, né? em... qualquer coisa. Então, é então é... galera, valeu. Falou e fui. Tchau. tchau.